o que fazer com as sobras de campanha do partido que sobraram na conta doações de campanha da direção partidária? Posso utilizar esses recursos na manutenção do partido? Pode, só que você tem que transferir da conta doações de campanha do partido para a conta outros recursos do partido, para daí sim utilizar na manutenção ordinária do partido.